Olá, eu sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem editar uma foto e transformá-la numa foto Tumblr com aquele efeito que vocês adoram. Há alguns passos que vocês podem fazer para ter esse efeito Tumblr, por isso eu vou-vos dar todas as dicas que eu sei e vou utilizar as vossas fotos que vocês me enviaram por e-mail para vos mostrar que não precisam de ser as minhas fotos para ser uma foto Tumblr e mostrar que vocês também conseguem. Por isso, se vocês quiserem ver algumas dicas para ter fotos Tumblr, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, aqui nesta pasta vão estar algumas das apps que eu vou utilizar. Eu ainda não sei se vou utilizar todas, mas estas são as essenciais, por isso eu vou aqui ao Vesco CAM e uh, aqui vou notar as fotos que vocês me enviaram. Vou começar já pelas fotos de baixo, que é uma foto da Honey, como vocês veem, ela já é uma foto bastante Tumblr. A única coisa que eu vou fazer é levar esta foto para o Brush e vou branquear o fundo da foto para ficar ainda mais branco e ainda mais bonito. Vou clicar no botão Lighten e com o dedo vou passar por cima do fundo e transformar estes amarelados em brancos. Agora que já está, vou passar esta foto para o Best okay novamente. Eu vou tentar encontrar um filtro que ajude bastante a sobressair o azul, mas que o branco fique na mesma, por isso nós podemos usar este, o 04 ou E3, que também fica bastante bem. Por isso eu vou deixar neste no SE3 e vou recortar só a foto para ficar com estas medidas. Agora o primeiro truque que eu tenho para vocês é usar vinhete. A vinhete é este símbolo aqui e vocês só precisam de colocar no mais 12 e dá aquele ar de que a foto foi tirada com flash à noite, tem aquele aspecto mesmo de tumblr por isso, esta seria a primeira dica que eu tenho para vocês. Vou colocar o tom de pele menos amarelo, por isso vou colocar no menos 3 e já dá assim um ar mais uh, bronzeado e não tão amarelo. E como vocês estão a ver já está uma foto bastante tumblr. Primeiro passo, usar vinhete, mas nem todas as fotos ficam bem com vinhete e vocês já vão ver. Estamos agora com a foto da Daniela. Eu vou escolher o filtro HB2 que é um filtro bastante tumblr, vou só colocar um bocadinho mais de cor na pele e para isso vou colocar no mesmo 6 no skin tone e vou a highlight save e aumentar um bocado só para não ficar tão branco. Agora o que eu vou fazer é adicionar um bocadinho de sharpen para a foto ficar com mais definição e vou só diminuir um bocadinho a saturação para dar aquele efeito tumblr, por isso outro truque é diminuir um bocadinho a saturação para as fotos ficarem com menos cor e acho que assim fica bastante interessante. Vou só adicionar um mais um de temperatura. Ok, já temos duas fotos de tumblr bastante diferentes, uma tem vinhete e a outra tem menos um bocadinho de saturação, por isso vamos passar para outra foto. Ok, agora vou para a foto da Katia e vamos tentar juntar algumas das coisas que fomos aprendendo e vamos para a terceira dica. Por isso, para esta foto eu vou usar um filtro também muito, muito tumblr que é o P5 que muita gente usa e vou só reduzir um bocadinho, vou colocar no mais 6. Agora vou a uh, vinhete e vou adicionar todo e vou uh, ao que nós aprendemos no último passo que é reduzir um bocadinho a saturação, agora só vou uh, fazer algumas modificações como aumentar um bocadinho o contraste, um, aumentar um bocadinho a exposição, o sharpen e agora vou-vos ensinar o terceiro truque que é adicionar grão. Grão numa foto é uma coisa bastante normal em fotos analógicas ou se a vossa câmera tiver um ISO muito elevado e é uma coisa que se vê em fotos antigas, por isso acho que é muito, muito tumblr. Aqui no qualquer isso está uh, neste quadrado com pintinhas e aqui chama-se Grain. Uh, no qualquer chama-se Grain e eu vou aumentar ligeiramente. Vamos ver como é que fica no mais dois. E como vocês estão a ver, este efeito de grão fica muito, muito bem nas fotos e dá um ar completamente diferente à foto da Kátia eu acho que ficou mesmo, mesmo bem. Por isso, terceira dica, colocar grão nas vossas fotos. Vamos agora editar uma foto da Carolina. Uh, pode ser... Uh, uh, uh, uh, são todas bonitas, por isso... vamos editar esta, vamos. Vamos então escolher um filtro bastante Tumblr. E, e eu vou usar um filtro que eu costumo usar, que eu tenho usado bastante nas minhas fotos, que são os efeitos deste, de do de qualquer Cam. Uh, vamos ver se algum fica bem. Acho que este 19 fica bastante bem com o céu. Este tipo de azul é o azul que eu tenho no, no meu feed, que vocês perguntam imenso. Acho que este efeito fica super bonito. Por isso o que eu vou fazer agora é só, uh, como nós fizemos anteriormente, aumentar um bocadinho do sharpen para dar mais definição à foto. Reduzir só um bocadinho de saturação. Vou aumentar só um bocadinho de temperatura. E colocar... Uh, vinhete e colocar um bocadinho de grão como nós fizemos na última foto. E agora o que eu vou aproveitar é o facto dela ter ali uh, o que parece ser um dedo à frente da lente. Uh, não sei bem se é um dedo ou se foi só um efeito de luz, e eu vou aproveitar esse efeito de luz e colocar ainda mais, por isso vamos abrir esta foto no Afterlight. Se vocês não tiverem um Afterlight, aconselho-vos a instalar o Filter Loop que é uma app que também tem efeitos de luz, vou só adicionar assim, um bocadinho deste efeito e acho que dá outro ar completamente à foto, por isso esta seria outra dica que é utilizar efeitos de luz nas vossas fotos, vou só vos abrir esta foto no filter loop para vocês verem como é possível criar fotos também bastante interessantes com esta app, vocês têm alguns filtros grátis que são mesmo muito bonitos. Eu só vou aqui à zona das texturas que é onde está uh, os efeitos de cor e como vocês veem oh, este aqui fica super bem, vocês podem diminuir a opacidade aqui nesta barra e podem também mudar os modos do efeito, por isso tem vários efeitos no mesmo filtro o que é bastante interessante. Ok, vamos passar para outra foto, vou ser esta foto que está super fofa, por isso o que eu vou fazer é escolher um filtro que seja tem aquele Art Tumblr, mas também uma foto tem várias cores, tem uh, uh, roxos e rosas e amarelos e verdes. Nós temos que usar um filtro que seja bastante forte, como este, o P8, e consegue uniformizar tudo -te sem termos que fazer grande coisa, por isso o P8 é um, é um efeito bastante interessante que ajuda a colocar tudo harmonioso, por isso o que eu vou fazer é só uh, mexer aqui um bocadinho na exposição, aumentar um bocadinho de sharpen e reduzir a saturação como nós vimos da outra vez. Vou colocar mais um de temperatura para dar um ar mais quente à foto. Vou colocar um bocadinho de tinte cor-de-rosa. Vou só pôr no menos 3. Acho que fica bem assim. Vou colocar vinhete no máximo porque já vos disse que dá um ar super interessante às vossas fotos. E vou colocar também dois de grão, vamos ver se funciona com esta foto acho que fica bem dois de grão e agora vou-vos ensinar outro truque que é colocar fade o fade dá um ar ainda mais de à foto eu não sei explicar muito bem mas ele retira a cor nas partes mais escuras os escuros ficam ligeiramente mais esvanecidos e eu acho que dá um ar incrível à foto por isso essa seria outra dica para vocês dar uso ao fade no vai e acho que a foto esta é a original e desta para um, a final, acho que ficou super interessante e eu adorei mesmo esta edição. Agora vou editar uma foto da Fátima e ela tem esta foto que eu, uh, a primeira vez que olhei para ela, achei que seria perfeita para este vídeo. Uh, por isso vamos escolher um filtro bastante tumblr, acho que há vários tipos de filtros que vão ficar aqui muito bem, mas por exemplo o 05 e o A2, por exemplo o HB1. Dá, dá aquele ar mais azulado à foto. Acho que para esta foto vou escolher o HB1, acho que é uma escolha bastante segura e que funciona sempre bem, por isso vou escolher o HB1. E vou só mudar aqui algumas coisas, vou colocar mais um de exposição, mais um de contraste, aumentar um bocadinho o Sharpen para dar mais detalhe à foto, reduzir a saturação um bocadinho. Vou colocar um de temperatura para dar um ar mais quente à tonalidade de pele e vou fazer o vinhete todo e aumentar um bocadinho o grão e vou só colocar um de fade ou dois. Dois de fade, acho que fica bastante bem. E agora vou-vos dar outra dica e é colocar shadow tint em azul ou em vermelho, que eu acho que ficam incríveis. Por isso acho que vou colocar um bocadinho de vermelho e vou colocar mais 4. Perfeito. Acho que a foto fica bastante interessante assim e também tem aquele art Tumblr que fica sempre bem. Agora vamos editar uma foto da Débora e vamos tentar colocar tudo o que nós aprendemos até agora, por isso eu vou escolher uma foto dela. Vou escolher esta foto dela e vamos tentar utilizar tudo o que aprendemos anteriormente, mas sem filtro para ver o que é que acontece, por isso eu vou só modificar aqui, vou colocar menos um, mais um de contraste, Vou colocar um bocadinho de Sharpen e reduzir a saturação menos 2 Vou só diminuir a temperatura e vou aumentar um bocadinho o tinte Vou colocar o vinhete todo Vou colocar um bocadinho de grão Vou colocar um bocadinho de fade e vou colocar um bocadinho de shadow tinta azul Como vocês estão a ver isto criou uma foto muito mais tumblr assim do nada por isso, agora o que eu vou fazer é levar esta foto para o PixArt e vou colocar os efeitos de riscos e pó que eu vos ensinei num dos últimos vídeos, por isso eu vou ao pack que eu criei para vocês e vou adicionar a esta foto algum desses overlays que eu criei para vocês, por isso vou uh, adicionar foto e vou à minha pasta que se chama pack e vou colocar um destes efeitos em cima da minha foto. vou fazer este, vou colocar aqui em cima e vou diminuir um bocadinho a opacidade só para ver o que é que eu estou a trabalhar, vou agora a mesclar e vou colocar em tela e vou diminuir um bocadinho a opacidade e vou à borracha e vou tirar aqui do nariz, aqui estes que eu não gosto tanto de ver, assim com este efeito mais antigo fica uma foto super tumblr. Mesmo sem efeito não sei se pequeno, vocês conseguiram criar uma foto de tumblr. Vamos agora escolher uma foto da Bruna, uh, pode, ser, pode ser esta foto. Vamos escolher um filtro, por exemplo o 04, acho que fica bastante bem. Diminuir um bocadinho a exposição, aumentar um bocadinho o contraste, reduzir a saturação, uh, aumentar um de temperatura, aumentar um bocadinho o tinto. Tom de pele vou colocar menos 3 para ficar um ar mais pesado. e essa vou colocar no máximo. Vou colocar também um bocadinho de grão, vou colocar dois de fade. vou colocar shadow tint só um bocadinho de azul mesmo mesmo mesmo mesmo pouco. Agora vou ao after light e vou colocar os efeitos de riscos, uh, mas vocês podem fazer usar a minha dica do PixArt. Vamos aqui a uma das fotos da Ana ser esta e vamos tentar colocar tudo que aprendemos nas últimas dicas todas que eu usei. Por isso vamos criar um filtro bastante tumbler, pode ser o P5, e agora vamos uh, reduzir a exposição um bocadinho e aumentar o contraste só um e colocar um bocadinho de sharpen. e a saturação no menos um, só mesmo um bocadinho e vou colocar só um bocadinho de temperatura e a tinta vou reduzir só porque acho que está muito cor-de-rosa. vou a vinheta e vou colocar em todo. Vou ao grão e vou colocar no mais 3 Vou achar shadow tint e vou colocar um, um bocadinho de sombra azul Acho que no mais 2 fica bem E não Temos uma foto de tumblr Com aquele efeito tumblr que fica incrível Vamos então para esta foto da Rita e vamos tentar fazer o mesmo tipo de processo E eu acho que esta foto está mesmo muito gira, acho que o HB 2 fica bastante bem calhar só um bocadinho menos, no mais 7 e agora vou à uh, exposição e vou aumentar no contraste vou colocar mais um também Nas, no chaperon vou colocar mais dois embora a foto não precise porque tem bastante detalhe mas acho que mais dois fica bem vou só reduzir um na saturação uh, vou colocar um bocadinho de highlight save para este branco não ficar tão forte vou a uh, temperatura e vou colocar mais um só para dar um ar mais quente à foto e colocar mais 2 de tinte para dar um ar mais cor-de-rosa e no skin tone vou só reduzir menos 3 vou colocar vinhete no máximo que acho que fica muito bem nesta foto fica muito bem nesta foto e vou colocar mais 2 de grão acho que também fica bastante bem e só vou colocar um bocadinho de shadow tint vermelho mas vou colocar no mais um. Ok, agora vou passar isto para o Afterlight, vocês também podem usar o Filter Loop, não se esqueçam. E vou só colocar um bocadinho de efeito de luz numa zona da foto e depois também colocar um bocadinho de efeito de grão, de efeito de pó, vocês podem colocar no PixArt com aquele pack que eu fiz para vocês. Vou só reduzir aqui um bocadinho a opacidade e vou colocar um efeito de pó, só mesmo um bocadinho. Ok, vamos agora passar para a última foto de todas, que é uma foto da Priscila. Ela tem uma foto com luzinhas de natal, que é bastante gira, e eu vou utilizar esta foto aqui do meio. Por isso vamos escolher um filtro fantástico para a Priscila. Eu acho que o 05 fica mesmo muito bem com esta foto. Vão a ver este efeito aqui uh, de cast deste castanho com fade. Este filtro já tem aquele efeito do fade, que eu vos tinha ensinado numa das outras dicas, por isso e eu acho que este efeito está bastante interessante, e uh, uh, uh. não sei se vocês preferem coisas mais azuladas. Podemos colocar assim no intermédio que é o A8, acho que o A8 também fica bastante bem. Por isso, esta última foto, vamos tentar juntar tudo o que aprendemos. Acho que a exposição está bastante bem, mas vou colocar mais um de exposição, mais um de contraste. Vou colocar só um bocadinho, de para mesmo um bocadinho porque a foto já está bastante bem assim, vou colocar menos um de saturação, vou reduzir um de temperatura para dar um verde mais azulado uh, no tint vou colocar um mais dois porque já tem bastante verde e eu quero um bocadinho mais de cor de rosa no vinhete vamos aumentar todo porque acho que fica muito bem nesta foto também no grão vamos só aumentar ligeiramente porque acho que a foto em si já tem algum grão e não é preciso estar a exagerar, por isso vou colocar no mais um, acho que chega, vou colocar só um de fade, porque vocês estão a ver que aqui o sofá também já tem fade, bastante, e vou colocar uma sombra avermelhada, mas só um 2 ou um 1, um. acho que o 2 fica bastante bem, e vocês estão a ver que a foto mudou completamente com este tipo de edição, e assim ficou bastante bem, se vocês quiserem depois adicionar um bocadinho de luz, de efeitos de luz ou um bocadinho de efeitos de pó e de grão vocês podem usar aquele pack que eu criei para vocês e podem ir ao meu blog que tem lá imenso overlays, imenso, imenso, imensos para vocês usarem nas vossas edições e tá tudo na descrição se vocês quiserem passar por lá. Essas são as fotos que eu editei para vocês, vocês estão a ver que são fotos completamente diferentes criados por pessoas diferentes, em alturas diferentes, com ambientes diferentes, com tipos de luz e tipos de sombra diferentes, mas mesmo assim é possível criar aquele efeito que vocês veem nas fotos do Tumblr que tem vinhete, tem grão, tem efeitos de luz, efeitos de cor, efeitos de pó e de riscos, tem aquelas sombras ou azuladas ou meias vermelhas. Estas são as coisas que fui aprendendo à medida que fui editando as minhas fotos e eu acho que isto é que torna as fotos tão um Tumblr assim. Por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero que vos tenha ajudado imenso. Se vocês quiserem que eu edite as vossas fotos, como fiz agora, só precisam me enviar pelo menos 3 fotos para o meu e-mail, que vocês podem ver aqui, e também a vossa conta de Instagram para eu poder partilhar com, aqui no vídeo com toda a gente que estiver a ver. E eu fiz um vídeo também esta semana em que analisei os vossos feeds de Instagram, que vocês pediram imenso, eu estou a pensar uh, publicá-lo, Ainda esta semana, como um vídeo extra, por isso, digam nos comentários se vocês querem isso. Um, e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.